Estou aqui no garimpo, na Serra do Café Aqui tem muito corte Agora eu estou tentando cavucar aqui um veinho aqui E é bem na beira aqui da estrada, mas tem muito corte Tem corte para tudo enquanto é lado Agora eu estou com um veinho aqui, que está na, na, quase na flor da terra então Nós estamos tentando tirar ele aqui para ver estamos tirando umas pedrinhas algumas pedras que estão tá achando por cima por cima também cor é cor uma ponta de cristal e uma, uma outra também uma madrosa pontaíadinha de cristal é um lugar excelente e assim nós vamos cascar o quebrou a ponta é só o um pedaço do rio dela beleza é uma que não veio aqui agora que eu cheguei nele eu achei ele aqui bem, bem bonito mas vamos tirar uma... mais umas coisinhas que esse veio tá prometendo sair mais umas pedrinhas arranquei é mais uma mais uma pedrinha um pedaço de turmalina no pé dela mais também quartz aí uns piqueticos esse aqui quebrou ele lá nós estamos no carro, eu estou tentando dar a cascada em cima para tirando da pedra bruta a tem que lavar para ver o que é, né? Certinho. Outra também. Outra pedra. Aí um cristal. E tô com uma pedra grande que é quebra a cabeça. Mais outra, dá outro cristal, acabou o mais um cristal. Estamos com a grandona, essa grandona que não está querendo sair. Aí vamos tirar ela. Mais um cristalzinho, mais uma pontinha, mais uma pontinha, vai contando pra mim, pó. Mais outra pontinha. mais uma pontinha que agora acabei de tirar ela tirar mais alguma agora você ceder um paíro aqui também pernilongo que já está começando a perturbar Bom, vamos ver se vamos tirar outra aqui. Porque aqui nós está num veio, viu? Mais umas pontinhas. Aqui a chuja tá saindo. Mais uma outra preta. Vamos ver lá como é que é. É uma grandona aqui que a grandona tá difícil de tirar, Vai, hein eu tenho que mais uma outra ponta já nem acabou de sair Mais uma, essa é grande, grande e ela está bem fincada, eu estou tentando cavar ela, mas ela está desajeitada, está muito desajeitado. mas essa grandona tá, tem que sair. Olha moçada, essa ferramenta que eu estou usando aqui, eu vendo ela no Mercado Livre. Se alguém interessar comprar, é só entrar no Mercado Livre. Olha, eu vendo ela baratinha, é uma ferramenta muito útil por o serviço nosso. Ela cava e cava bem. E também eu os dois lados dela. mais uma pontinha que passou aqui ó. ó mais uma pontinha que nós acabamos de achar tirar mais uma pedra dentro desse buraco mais uma pedra Mais um quartis, mais outro quarto. tirei mais um, mais um bonito, a pontinha bem hum. mais um, mais um que sai de dentro desse buraco, mas tá tudo sujo, não dá nem pra ver a cor direitinho, mas parece que é preto e branco ele. E tem uma outra cor também mais escura para a bola. Mais uma pontinha também dentro do buraco. E vamos cavar ele para nós chegar lá no, no fundo dele. Mais uma ponta. Mais uma pontinha que escapou de lá, mas não sei, tá também é feio. Hein? Mas a compensação tem uma mais bonitinha aqui, ó. Mais uma pedrinha. Bom, nós estamos cavando essa grande. Vocês estão vendo aí que é uma pedra. Eu estou tentando tirar ela. Eu quero gravar a tirada dela porque é legal, né? Aí saiu mais um quartozinho de cima. É muito bonito. Meio amarelo. Bonito. Mais outro quarto aqui que saiu de pé dela. Parece também também parece que tem duas cores também. Agora saiu mais outro, um grandão. Vem outro bitelo. Mais outro também que sujo. Ela ainda tá pregada lá no fundo ainda. Ela é grande. Ela quebrou a ponta. Mais um quartozinho saindo de lá. Mais cor clara. Quando nós vamos levar essas pedras, vamos.. Aqui nós estamos num, num caulinho aqui, um terra branca. Bom, saiu mais um cascaio aqui pontudo. Deixa eu ver. Também mais um cascainho que saiu. Parecendo que eu Ah, saiu a grandona. Essa é a grande que eu tava tirando ela. Fumê. É toda fumê. Ela quebrou a pontinha. Quer ver a pontinha dela? Vamos pôr a ponta dela. Essa é a ponta dela. A pontinha dela tinha quebrado. Bom, agora eu vou encerrar esse filme. Se alguém interessar em comprar dessas ferramentinhas aqui. Uns dector também. Que eu tenho para caçar ouro também. Tá no Mercado Livre também. Se o pessoal interessar em Mercado Livre. Só procurar Maurício Mococa e vai encontrar muita coisa. Obrigado a vocês por verem o vídeo. Obrigado.